Aí, quando ela sentou ali, só ela não sabia o que estava acontecendo. E aí a terceira pessoa chegou, e aí de novo pé. A segunda e a terceira levantaram, e a primeira ficava olhando pro lado. Que história é essa? E aí foi a quarta, quinta, sexta. Daqui a pouco a sala toda, tudo completa, tocava pé. Todo mundo levantava, e a primeira, sem entender o que estava acontecendo, ficava assim, cara, o que que tá com, que porra é essa?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 tá nem aí porque os outros vão pensar é uma forma de você também superar isso daí, mas com amor mostra que você se importa mostra que você não tá ligando fora simplesmente pelo ato de, de não ligar e, e ignorar o que outro tem a te dizer ou, ou, ou trazer pra você mas é você entender que nem tudo que os outros falam ou trazem pra você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 10 minutinhos Mentoria Express. E aí, André, beleza? Tudo bem, é, <risos> bem como é que ele vá. Diga, que está esse contexto aí de lançamentos. Que... Fala para mim como que eu posso te ajudar. Ian, yeah, pois é, cara, O primeiro lançamento assim, lançamento de semente, né, é, que é foi diferente da primeira entrega, porque a primeira entrega eu vendi ele para minha rede, né, de amigos. E foram dois meses de muito trabalho, de muita ralação, então, e que é uma coisa que você sempre fala né, no, seu, na, no, seu, no seu curso, você mostra a verdade né, do marketing digital. Então, eu estava preparado para aqui ser realmente pauleira, e realmente foi. Né? Só que, cara, é, é uma coisa que eu aprendi muito a coisa da expectativa, né, da importância da gente não ter, ter expectativa o mais baixo possível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 e entender porque qual, qual foi a principal objeção né, de elas não terem seguido em frente e tal então eu tirar uma manhã ligar para a galera mandar no WhatsApp eu posso te ligar cinco minutinhos e tal e se botar à disposição e gerar valor ali se precisar também a pessoa tiver uma dúvida e tal é se, se doar mas aprender ao máximo que aprendendo é, o que que travou essas pessoas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 E aí, quando estiver no centésimo, tu vai estar né, bom, voando ainda mais alto. Então, é, é um passo de cada vez mesmo, sem pressa, sem pausa e, e evolução contínua. É isso que é importante. É estar sempre é, entendendo como que a gente bota, bota a estratégia um pouquinho melhor. Legal, Ian. Obrigado demais, querido. prazer exato falar com você, com a sua audiência. Estamos juntos demais. Um abraço do coração. Viu? Obrigado, claro. viu? Claro, Olha, galera, sigam o André aí. ó. Se vocês querem, meu irmão, um mentor para vocês darem um gás aí na sua consciência física, porra, Andrézão é, é gênio. Então, ó, sigam ele aí. <risos> beleza? Então, valeu, André. Valeu, junto. Ian. Obrigado, querido. Beijo Beio. no coração. Ó, valeu. Então, galera, é isso.